Oi, pessoal, tudo bom? Quero tirar uma dúvida com vocês. Eu não sei se a maioria de vocês já ouviu falar em edital verticalizado. Eu, eu fiz o edital verticalizado do, do concurso de AML de 2010. Eu converti e eu quero ver se para vocês é interessante ah, para ajudar nos estudos tá é, se for eu vou deixar disponível que lá na minha bio tem o os links para entrar no grupo do telegram para acessar diretamente a página do do youtube e se para vocês é é interessante o edital verticalizado. Eu disponibilizo o link para vocês terem acesso, tá? Mas é, me mandem um direct ou até eu vou colocar uma caixinha de tipo de, de uma enquete, sim ou não, se é interessante para vocês, tá bom? Se for, daí eu deixo disponibilizado para ajudar nos estudos, tá bom? Um beijo.